Fala, galera Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou Carolina Matos, monitora de Biologia do Descomplica e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre o sistema nervoso. Esse assunto é muito importante na Biologia e é um dos temas que sempre caem nas provas de vestibular. Preste atenção nos nomes e divisões do sistema. Se você está estudando para a prova, dá um like nesse vídeo. Estamos na torcida por você. Além de resumir rapidinho o sistema nervoso, deixamos um link na descrição com o um mapa mental do vídeo completo para dar onde. É só clicar e baixar. Vamos desenhar? Bom, vamos começar do começo. O tecido nervoso que origina o sistema nervoso tem origem da ectoderme. A principal célula desse tecido é o neurônio, responsável pela recepção, transmissão e condução dos impulsos nervosos. O neurônio é formado por três partes, os dendritos, que recebem os estímulos, o corpo celular, que é a região metabolicamente ativa da célula, e o axônio, que transmite os impulsos nervosos para outras células. Lembre-se que o axônio é recoberto pela bainha de mielina, que ajuda na velocidade de propagação do impulso nervoso. Agora, vamos falar de anatomia. Começando pelo sistema nervoso central, ele é dividido em medula espinhal e encéfalo. A medula é protegida pela coluna vertebral, e sua função é conduzir os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo e do encéfalo, de volta para o corpo. Já o encéfalo é protegido pela caixa craniana e é formado pelo teleencéfalo, que nada mais é do que o cérebro, diencéfalo, que é composto pelo tálamo e hipotálamo, mesencéfalo, que é responsável pela visão, metencéfalo, que é o cerebelo, responsável pelos movimentos e equilíbrio, e por fim, mielencéfalo, que é o bulbo, responsável por controlar várias funções fisiológicas como respiração e batimentos cardíacos. Agora, falando sobre o sistema nervoso periférico, ele é composto por gânglios e nervos. Os nervos espinhais partem da medula espinhal, já os nervos cranianos partem do encéfalo, e são divididos em sensitivos, que são nervos com fibras sensitivas, motoras, que são nervos com fibras motoras, e mistos, que são nervos com fibras sensitivas e motoras. E vale ressaltar que cada um desses nervos possui diferentes funções. Agora vamos para uma das partes que mais é cobrada nos vestibulares, o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é a porção motora do sistema nervoso periférico e é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele do luta e fuga, que prepara o corpo para a ação, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, não deixa você com vontade de fazer xixi e nem com sono. Tudo isso graças à adrenalina, que é liberada no organismo, já o sistema nervoso parasimpático é aquele relacionado com a conservação e repouso dos órgãos, ou seja, a frequência cardíaca se mantém constante, você fica com vontade de ir ao banheiro, sonolento, entre outras coisas. Tudo isso graças à liberação de acetilcolina. Para finalizar, vamos falar sobre o arco reflexo. O arco reflexo nada mais é do que reflexos involuntários coordenados pela massa cinzenta da medula espinhal. Esse é aquele reflexo que quando o médico bate com o um martelo no joelho, nossa perna pula. Ou quando você encosta a mão no fogo, tem um reflexo rápido, sem pensar, e tira a mão. Ou seja, é a resposta imediata à excitação de um nervo, sem a vontade ou consciência. É um estímulo que não chega até o encéfalo, ele recebe a resposta na medula. Agora ficou mais fácil de entender o sistema nervoso, não é mesmo? Ah, antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. Claro que o conteúdo completo, com curso, cronograma, planejamento de estudos, está lá no Descomplica. Olha aqui na descrição que eu deixei o link com desconto para você vir estudar com a gente. Lembrando que o link com o mapa mental completo também está na descrição. É só clicar e baixar. Até o próximo vídeo!